Você sabia que as histórias estão vivas e que as personagens querem muito conversar com a gente e juntas e juntos revelarmos os seus mistérios? Meu nome é Cristiane e eu sou uma fiandeira de histórias.